Olá, muito bom dia! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio. Esse é o canal Do Lado de Cá, onde eu sento para contar pra vocês histórias sobre a vida nos Estados Unidos. E eu tô vindo aqui hoje com um vídeo sobre lei de imigração, mas não se preocupa que não vai ficar chato, não. Eu vou tentar explicar como eu sempre explico, bem facinho, bem rapidinho, com exemplos e tudo mais. Então, se você é aquele cara ou conhece esse cara que vem para os Estados Unidos com o visto de turista, com a intenção, ou mesmo sem a intenção, mas chega aqui, ele decide trocar para o visto de estudante para poder estudar, ou ficar um pouquinho mais tempo, esse vídeo é para você. Porque esse vídeo vai afetar diretamente esse tipo de pessoa, esse tipo de caso. Então, eu vou explicar para vocês o que, que eu estou falando. Dia 18 de setembro, umas duas semanas atrás, o, chef, o secretário de Estado americano, o Rex Tillerson, ele anunciou as novas medidas de imigração. E uma das normas que ele anunciou foi que se você vier para os Estados Unidos com um visto de turista e trocar os seus planos nos primeiros três meses... Eu estou fazendo isso direto, né? Mas você trocar os seus planos nos primeiros três meses de solo americano, você vai ter o seu pedido de troca, seja qual for, automaticamente negado. Então, por exemplo, se você vier para os Estados Unidos como turista. Daí você chegou aqui e antes de três meses você decide entrar numa escola porque você quer estudar. Vamos vamos fingir que é tudo verdade. Vamos fingir que você quer mesmo estudar porque você chegou aqui, você gostou mesmo e você quer ficar fodão no inglês. E você decide estudar, se matricula numa escola fodástica, vai lá e aplica para poder para poder trocar o seu status pra para estudante. O seu processo vai ser negado porque você Uh, o, a lei, a regra que ele, que ele anunciou, é que você tem que cumprir os seus planos que você falou para a imigração, tim por tim nos primeiros três meses. Se você mudar de ideia antes dos primeiros 90 dias, seu processo é negado. Uh, outro exemplo que, que, eles, que eles deram, e eu li essa notícia no New York Times, então eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, se vocês estão tá em inglês, mas se vocês quiserem ver a notícia... Eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem ler com mais detalhes. Mas outro exemplo que eu vi no New York Times é que se você vier para os Estados Unidos com visto de turista, chegar aqui se apaixonar loucamente por aquela americana gata, ou aquele americano gato, a gente não julga aqui. Então o que vai acontecer? Se for menos de três meses e você aplicou para, seu, para a sua troca de status, nesse caso seria o Green Card, seu processo é negado. É negado sem mais nem menos. E isso eles estão fazendo para poder tentar uh, diminuir casos onde a pessoa vem para os Estados Unidos já com a intenção de, de ficar. Uh, e na verdade, eles, uh, quando ele anunciou, ele até usou essa palavra: que se você vier com, uh, no visto turista e você mudar de ideia nos primeiros três meses, eles vão assumir o que fala, eles vão desconfiar que seja mentira. Eles vão negar o seu processo na desconfiança de uma mentira. Que você mentiu para o oficial de imigração. Essa norma é válida para. Uh para quase todos os países, não, essa norma é válida, ela não é, ela não se aplica para 38 países que têm acordos com os Estados Unidos, Que tipo a Europa, a Europa não é um país, é um continente, eu sei, mas os países da Europa que vem para cá, que não precisa de visto para entrar aqui, que não precisa dar satisfação, porque que eles estão entrando aqui, eles falam ali o porquê, mas não tem uma aplicação oficial falando, ó, oh, eu tô indo pra fazer isso, e daí você escreve, assina, e promete, e jura lá que vai que tá vindo aqui pra ser turista. Então, uh, esses 38 países que não precisam, que tem esse acordo uh, turístico, esse acordo turístico, né, com os Estados Unidos, onde eles não precisam de visto pra ficar aqui, Uh, esses países são excluídos dessa lei, dessa norma, dessa regra. Mas se você faz parte dos outros países, do resto de sei lá quantos uh, centenas de países que existem por aí, que não tem, fazem parte desse acordo, e o Brasil, como esse vídeo é para brasileiro, o Brasil não faz parte desse acordo, então você tem que cumprir o combinado pelo menos 90 dias. É... Eu sei que muita gente vai discordar de mim, vai falar, Fábio, você está ficando louco. Vai falar, Fábio, é, um amigo meu fez isso a semana passada, um amigo meu fez isso mês passado. Lembra que eu falei, essa norma foi anunciada duas semanas atrás, pelo, pelo chefe, não, não pelo chefe, pelo secretário de Estado americano. Ele falou na televisão, com as palavras dele, não sou eu que estou te falando, eu estou só traduzindo, quer dizer, eu estou falando, eu estou traduzindo o que ele falou. Eu tô colocando o link aqui embaixo do New York Times. Então, se você quiser xingar alguém, não vem me xingar nesse vídeo, porque eu só sou o mensageiro aqui, tá? Vai ali embaixo e mete o pau no New York Times, mete o pau no Rex Tillerson, mete o pau no presidente, mas não vem meter o pau em mim, não. Mas se você quiser meter o pau em mim, quer dizer, se você quiser xingar, me xingar, pode me xingar também. Mas, então é isso. Eu queria só contar pra vocês aí qual que é a, a nova parada da lei de migração, um, então, qual que é o plano? O plano é esperar três meses antes de aplicar para a troca de status. Se você puder esperar três meses, parece que demora aí acho que um ou dois meses para poder ficar pronto o processo, não sei exatamente, de troca, mas se você puder esperar uh, três meses para você não ter problema, é melhor. Tá? Uh, é melhor não arriscar, porque agora que ele anunciou isso, as pessoas vão ficar mais vigilantes. Até os advogados já estão uh, dando essa ideia para o pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tchau!